O recomendado é verificar o seu filtro de ar Cayenne a cada 10 mil, 5 mil, se você usa ele fora de estrada. Quando a sujeira acumulada fizer com que o filtro fique marrom ou preto, está na hora de limpar o seu filtro Cayenne. O primeiro passo é remover o filtro da caixa de ar original do seu veículo, carro ou moto. Depois, aplique o spray de limpeza Cayenne em ambos os lados do filtro e deixe o filtro descansar na sombra por 10 minutos. Enxague o filtro com água corrente fria de baixa pressão. Aplique a água pelo lado mais limpo do filtro até remover toda a sujeira. Sacuda gentilmente o excesso de água e deixe o filtro secar naturalmente. Não use qualquer forma de ar pressurizado ou calor durante a secagem. Assim que o filtro estiver seco, ele está pronto para a aplicação do óleo. Aplique o óleo aerosol a uma distância de 7 cm de forma regular pelos dois lados do filtro. Espere 20 minutos para o óleo ser absorvido. Instale novamente o filtro na caixa de ar e pronto.